Olá, minha gente, estamos de volta. E desta vez vamos tratar dos crimes que o presidente cometeu durante a pandemia. Nesta nova série, em sintonia com o Diretório Nacional e com a Secretaria de Comunicação do PT, vamos refletir sobre os crimes que o presidente Bolsonaro andou cometendo a partir da decretação da pandemia em nível mundial pedindo sempre aos amigos e amigas que curtam nossa fanpage, o canal do YouTube, Spotify, Instagram e Twitter, porque isso é muito importante para ajudar na divulgação do nosso podcast. Vamos, portanto, à nossa série Real Confesso. Claramente apavorado com a instalação da CPI da Covid ou a CPI do genocídio, lá no Senado o governo Bolsonaro acabou por produzir uma verdadeira confissão de seus crimes ao longo da pandemia a própria Casa Civil organizou uma tabela com 23 crimes praticados e a distribuiu aos ministérios dando às pastas a missão de dar alguma resposta que sirva de defesa na comissão parlamentar de inquérito para esses 23 crimes listados. A tabela foi divulgada em matéria de Rubens Valente, publicada no site UOL. Ainda segundo o UOL, a tabela faz 23 afirmações e marca os ministérios que deverão respondê-las, também de acordo com o site. A existência do documento foi confirmada pelo próprio ministro da Casa Civil, o general da Reserva do Exército, Luiz Eduardo Ramos. Entre os 23 crimes listados pelo próprio governo, estão a negligência na aquisição de vacinas, a minimização sobre a gravidade da pandemia, a falta de incentivo à adoção de medidas restritivas, a promoção de tratamento precoce sem evidência científica nenhuma eh, de sua efetividade a negligência no enfrentamento à crise no Amazonas lá em Manaus a falta de insumos diversos e genocídio indígena vejamos a Coronavac desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac sofreu pelo menos 10 ataques públicos de Bolsonaro. Em outubro do ano passado, ele desautorizou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia anunciado a compra de 46 milhões de doses. Disse Bolsonaro, abre aspas, já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade, disse Bolsonaro, referindo-se jocosamente ao imunizante chinês como vacina já em outra ocasião o governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional pois um estudo da Universidade de Harvard publicado eh, na revista Science não só demonstrou a falta de uma coordenação nacional por parte do governo bolsonaro para combater a pandemia, como apontou essa falha como a principal causa de o Brasil registrar um número tão alto de mortos que se aproxima dos 500 mil. Bolsonaro fez propaganda da hidroxicloroquina, um remédio que inúmeros estudos provaram não funciona contra a Covid. A droga foi até mesmo recomendada por meio da plataforma Oficial do governo Tratikov. E, pior, o governo Bolsonaro investiu recursos públicos nesse remédio ineficaz, dando ordem ao exército para aumentar sua fabricação. O caso é investigado pelo Ministério Público. A CPI do genocídio terá a chance de provar definitivamente os crimes de Bolsonaro, que mesmo diante da tragédia, insiste em sua política genocida. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirma que, abre aspas, Bolsonaro insiste na teoria da imunidade de rebanho e estimula mais uma vez o contágio quando insiste no uso da cloroquina que os próprios fabricantes reconhecem como ineficiente contra a covid a CPI vai provar que o presidente é responsável por promover 384 mil mortes no Brasil, que hoje já passam de 400 mil. A previsão do senador é apoiada nas, por manifestações recentes, tanto de juristas quanto de cientistas que já não têm mais dúvidas de que Bolsonaro e seus ministros agiram de forma criminosa na condução da pandemia. Vale lembrar do estudo coordenado pela Universidade de São Paulo, a USP, que demonstrou como o governo federal apostou na disseminação do vírus de forma proposital, buscando superar a pandemia por meio da, da estratégia de rebanho, que é uma tragédia, mesmo sabendo que isso causaria a morte de centenas de milhares de brasileiros. Tantas evidências levaram um comitê de juristas presidido pelo ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, a concluir que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, incluindo o de homicídio por omissão. Segundo a Constituição, crimes de responsabilidade justificam o impeachment de um presidente da república medida que se mostra urgente e necessária, segundo parlamentares dos mais variados campos políticos. É, fica evidente, portanto, que há vários crimes a serem apurados por parte da CPI em relação ao presidente nos próximos podcasts vamos detalhar os crimes cometidos por Jair Bolsonaro do, durante a pandemia aguardem os nossos próximos podcasts da série real confesso muito obrigado e até breve você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar